E hey, meus amores, tudo bem? Demorei, mais, cheguei. Vou ver se eu gravo ao menos essa semana três vídeos para vocês aqui, que eu estou recebendo a inspiração. Então já quero começar ancorando a presença divina eu sou, que é a mesma presença divina que habita em cada coração que vai assistir esse vídeo. Quero agradecer toda a inspiração que eu venho recebendo e quero agradecer também todos os momentos de aprendizado que estão me levando à iluminação. Eu sei que tudo é para o meu bem. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço e eu selo a minha conexão com a hoste ascensa. Me coloco à disposição de Deus Pai e Deus Mãe aqui agora para poder oferecer um conforto, um carinho, para todos nós que estamos ainda na senda evolutiva do aprendizado. E assim é, é meu decreto, é o meu decreto, é o meu decreto. Quero agradecer também essa presença da chama cristalina e purificadora, onde o Shohan serafis Bey cuida, quero agradecer também a indução, do nosso querido mestre Sananda e da Mestra Nada que eu estou sentindo essas três consciências e mais o Arcanjo Gabriel, o Arcanjo Miguel, fluindo no meu coração. E aí, hoje, nesse vídeo especificamente, tem uma parte do livro do Poder do Agora, em torno da página 192, estou falando da parte... Uh, do jeito que aparece aqui para mim no Kindle, né? mas quem tiver no livro ali vai, vai perceber. É, é a hora, é o, é o ponto maior uh, de, um, de uma consciência que você traz quando um algo te acomete. Eles dão mais um exemplo, a gente deu tantos nos outros vídeos, né, de como você acolhe a dor, de como você reprograma, de como você conversa, de como você troca as palavras no site o projeto sananda.com.br tem uma canalização do Sananda ajudando nisso, frases prontas para você fazer a troca, junto com o livro de Ouro de São Germão, vocês encontram também frases prontas, caso tenha algum tipo de dificuldade ou resistência. Mas existe um, uma outra via muito importante é, a ser salientada, para a gente colocar em prática da nossa expansão da consciência. Quando um algo te acometer, uma dor ou uma ferida, é você se dizer, mas ninguém pode me ferir. E automaticamente escolher se tornar transparente e perdoar aquela situação. É perdoar na hora. Fala assim: eu perdoo, tá tudo bem, ninguém pode me machucar. Eu tô me expandindo, eu tô crescendo. Como eu posso continuar ferido, sendo que nada me afeta? Né? Eu sou sutil, eu estou num corpo humano, mas eu sou sutil. Então, o Eckhart Tolle, no Poder do Agora, ele, ele pede né, pra gente ficar. É, transparente. A gente até comentou no, no segundo encontro é, um pouquinho sobre isso, mas agora dando continuidade. E você só faz assim, veio o ardor, você se imagina todo transparente, fazendo com que aquela ferida realmente não tenha essa proporção mental e racional e se diga, nada pode me ferir, eu perdoo a circunstância, eu escolho continuar a expandir minha consciência. E nesse momento quando você começar a voltar, a se visualizar mesmo né, na sua forma aqui condensada, você vai ver que um algo aconteceu. Porque você trouxe uma dinâmica diferenciada ali de condução, de tirar do mental, que acredita que está sendo estraçalhado, para um algo amplo, para uma verdade, onde você é o sutil e nada pode te prejudicar. É igual quando a gente faz algumas projeções. E aí, doutor, aconteceu essa noite comigo. Ah, eu tava ali, eu, eu, eu sempre faço as minhas orações bonitinho, tudo certinho. Né, para ir dormir. Só que aí a nenê, ela acordou várias vezes, né? À noite, ela, mamãe, vem deitar comigo. Eu falei, lógico, na hora, só tava esperando você me chamar. <risos> e aí eu fui. E na hora que eu fui deitar de novo, ah, eu esqueci de ancorar. Mas minha casa tava toda protegidinha, tava gostoso ali. Então eu tava vivendo o meu mundo, né, só que uh, na hora que eu projetei, que eu vi que na verdade estava acontecendo um sonho, eu não tinha projetado para fora do meu corpo, porque eu tinha acabado de adormecer, eu estava ali por perto, nas mi na minha consciência, veio que eu tinha que abrir minha porta de casa, né, porque só entra quem é convidado, e... Aí, assim, eu tava no looping do sonho, aí eu falei assim, ah, vou abrir, né, vem alguém para poder, e tava ali na viagem, eu esqueci que na verdade é, tava acontecendo uma entrada, uma invasão, né, algumas pessoas querendo entrar ali, quando a gente trabalha muito pra luz, vem a turma querendo dar dar uma confundida, mas eu não me confundo mais, aí eu abri a porta e rapidamente, era um, um irmãozinho invasor, ele tava com uma seringa desse tamanho, e aí ele puf, colocou no meu espírito. Assim, e na hora, o meu eu humano acreditou, como se eu tivesse humana, que ele estivesse, ele falou assim: "É, Marise Dalino, falou assim, você não deveria abrir a porta para pessoas que não te querem bem, né? E eu sou uma delas". E aí ele começou a puxar assim. Não tô falando para assustar, tá? Tô... Só para vocês verem que engraçado que foi. A hora foi, e aí eu fui, eu fui pedindo socorro, eu vi que tinha mais duas pessoas que estavam Dormindo perto do meu corpo, que queriam projetar comigo para eu fazer um encaminhamento, e aí eles estavam já indo, eles não conseguiam nem mais me ouvir, e eu, socorro, e aí eu, socorro, a minha voz nem saía, sabe aquele pesadelinho? Eu falei, ah, mas ninguém pode me machucar. Eita! Aí quando eu voltei pro corpo, eu falei, mas ninguém pode me machucar, como que eu acreditei? Ele projetou uma seringa, ele me fez acreditar naquilo, eu falei, ah, não e aí eu vi que ele ainda estava né, no, no quarto que eu deixei ele entrar uh, porque eu estava hipnotizada né aí eu falei não peraí. aí aí já invoquei as sete chamas voltei a dormir topei de frente com ele agora você vai ver o que é bom para tosse <risos> você não pode me machucar irmãozão aí ele estava todo emburradinho assim parecendo uma criança falando não consigo te odiar só consigo te amar você nem sabe o que você está fazendo também fazia essas coisas e aí, de repente, uma luz linda em volta dele se formou e ele foi encaminhado, aí eu dormi de babá, foi uma delícia. <risos> aí também não lembro mais de nada, eu realmente apaguei minha consciência, fui para outras esferas mais altas. Por que, que eu tô falando isso para vocês? Uh, vai acontecer vez ou outra como aqui na Terra, a gente encontra e topa com pessoas um, que, que estão sustentando o velho padrão. E conforme você vai ficando mais sensível, você percebe o quanto é doloroso ficar nesse velho padrão. Para um sensível, para uma pessoa que está se iluminando, você percebe, mas não se confunda a dor uh, de começar a ter ódio ou separação. igual essas separações que tem por aí. É, esquerda, direita, tá, tá, tá. né o rico, o pobre, sempre as separações. Não, unifica. Caramba, esse lugar é doloroso, mas não transfere para a pessoa. E entenda que, na verdade, é só um lugar frequencial, que você, o seu corpo só sinaliza, só sai daí. Né? O outro, naturalmente, vai tentar te trazer porque ele acha que é bom. Tá? Mas você não precisa se preocupar. Você respeita, igual aconteceu com esse irmãozinho. Ah, esqueci o nome dele. Kaique? É Kaique. É é Kaique, é, e aí, <risos> depois eu falo que tá lindo aqui, e aí, é, ao, ao invés de eu, ah, não sei o que, você vai ver, vou acabar com você, não, cara, tá tudo certo, a gente, é, eu entendo esse lugar onde você tá, porque essa dinâmica que tá no poder do agora, o Ikihai traz essa proposta pra gente é, de verdade enxergar, como um processo de despertar né é mais uma manobra que você vai ter que passar não tem como fugir assim e, e são e são partes que você vai abrindo aos poucos sabe é um pouquinho aqui hoje é um pouquinho amanhã amanhã você vai ver mais e mais e mais e quanto mais você ir mais você vai enxergar tá esse é um ponto agora o outro ponto ah, que eu vou deixar claro aqui, vou deixar aberto, é para o próprio Seraphis Bey, em comunhão com a mestra Nada e o mestre Sananda aqui não estão aqui, né? eles estão numa outra dimensão, a gente está fazendo uma uma comunicação dimensional. Eu vou deixar ele trazer uma mensagem para gente sobre tudo o que está acontecendo, sobre esse projeto, sobre o propósito né? do que que a gente sugestões do que, que a gente pode fazer eu sei que a gente já tem recebido muitas mensagens por aí tudo de grande valia tudo ah, muito incrível mas ah, eu sinto que as pessoas ainda se apoiam demais e precisam ah, de uma mensagem que venha do alto né, porque ainda não escuta a verdade que vem do coração então eu vou me concentrar amada amados é com imensa alegria que me encontro aqui. Sempre observo cada um de vocês e muitos de vocês estão passando pela chama da purificação. Onde muitos...